Fala galera, beleza? Felpão aqui pra vocês, guys. e mais um vídeo hoje que tamo aqui no, na Nank que... Guys, eu vou botar na tela pra vocês aqui. Hoje, o vídeo, como vocês podem ver no título aí, eu vou tentar ajudar vocês a se tornar um player melhor em relação à agressividade, beleza, galera? Eu tenho um, esse estilo mais ou menos agressivo, só que não é tão, tão agressivo assim, por exemplo, como o Art por exemplo, faz, como o Fer faz. Então, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o que, que pode ser bom, os, alguns macetes que você pode usar. É, é, para ser um player agressivo para você conseguir jogar é, passar as smokes, né barotar tentar surpreender os, os parceiros bom como eu já fiz já fiz um vídeo mais ou menos falando sobre isso, e hoje eu vou fazer um vídeo totalmente focado sobre agressividade, beleza, galera? A primeira questão que vocês precisam saber é o seguinte, galera, você não... tem dois jeitos de você ser agressivo, assim, ou você vai pelo feeling do que você tá sentindo na hora, do que você, é, do que acontece, no, dependendo do round, o round teve uma adaptação ali, você sentiu o feeling, você vai, mano, acabou. E essa questão é simplesmente você tem que ir, se você tá com o feeling, se você acha que vai dar certo o bagulho, tá confiante, às vezes a gente nem, eu nem comunico pra equipe, eu vou lá e faço, entendeu? E quando você ter o respaldo da tua equipe pra você poder ter essa liberdade sem ter reclamação, sem ter nada, eu tenho certeza que você vai se tornar um player muito, muito agressivo e bom, beleza? A primeira coisa é o seguinte, galera, tem duas, duas coisas que você precisa esperar, o player que vai pelo feeling e o player que faz agressividade com o time, entendeu? O art é um ótimo exemplo é, de... Ter os dois, sabe? Saber fazer os dois. O arte, obviamente que não tem como ensinar muito vocês a fazer agressividade pelo feeling, porque isso vai do cara jogando, a experiência, a derrota, as situações. Mas a agressividade com o time é uma coisa que vocês podem ter agora, melhorar bastante e usar nos campeonatos, beleza? Eu vou pegar exemplos aqui, vou mostrar exemplos pra vocês aqui na Nanky de como isso pode ser bom, beleza? Aqui, por exemplo, na Nanky, galera, existem vários tipos de agressividade. O que, que acontece hoje em dia? Hoje em dia o CS, ele tá muito... É, se você tem qualquer distração, se você tem foca totalmente, você não entra 100% concentrado, você pode deixar escapar detalhes e isso pode ganhar um round, pode ganhar até uma partida. Então é muito importante sempre você estar tá concentrado pra você não tomar esse tipo de, de distração. Eu já consegui fazer muito, muitas vezes várias jogadas, como essa por exemplo que eu vou mostrar. E simplesmente ela funciona porque Não é porque o outro time jogou mal alguma coisa do tipo, é porque a pessoa que deveria estar de ouro naquele lugar, ela simplesmente está distraída ou o time não comunicou. Beleza? Vou dar um exemplo pra você. É, às vezes eu quero fazer uma jogada que eu consiga, que eu consiga passar terra. O que, que seria passar o terra aqui, não Normalmente, a galera vai o pão ali, o Terra vem aqui e começa a aceitar tiro na porta. E o foco deles, quando vem essa primeira smoke aqui... O foco deles, quando vem essa primeira smoke aqui, galera, é simplesmente ou botar a mira aqui, ou botar a mira aqui, ou botar a mira na montanha. Certo? A não ser que o cara comece na base CT. Aí ferra tudo, né? Mas, por exemplo, essa posição aqui, que você tem uma brechinha pra poder passar, ela é... Sim, de começo de áudio, ela não é tão olhada, porque ninguém acredita. Normalmente, se, se eles, eles acham que, como se for fazer alguma coisa rápida por Terra, vai vir pela montanha. Por baixo, é muito difícil. O que, normalmente, eu, por exemplo... Eu não na minha cabeça, eu tive a ideia. Eu, na verdade, eu fiz isso uma vez aleatoriamente, deu certo e acabou acabei usando elas outras vezes, beleza? Normalmente eu venho o smoke aqui tabelado, ela cai aqui. Qual que é o segredo disso aqui? Eu peço pra sempre alguém do meu time quebrar a porta, atirar na porta, tacar flash e, e, e travar a atenção desse cara do Terra. Por que travar a atenção desse cara do Terra? Porque quando você quebra a porta, smoke, atira, atira, atira, o cara do Terra vai ficar preocupado. Ele vai aceitar o tiro da smoke, ou ele vai tacar bomba e ele não vai estar tá nem aí pro fora. Nisso, eu peço pro chelo ele vem aqui e dá os tiros da smoke. Eu vou esmocar de novo pra vocês Aqui. aqui, ó, ele vai smokar aqui Nisso ele vai dar um tiro nas boca assim, ó Como se fosse querer pegar o cara passando Nisso tá tiroteio no terra, tá tiroteio na porta Tiroteio na, aqui no fora à toa Nisso eu sempre faço isso aqui, ó Vem aqui e começa a colar no alco aqui, ó Escondido Porque às vezes você tem até esmocas essa aqui, ó E quando você tem esmocas essa aqui É até melhor pra mim que eu consigo passar mais clean aqui O que acontece? O cara do terra tá distraído O cara do fora tá distraído com o tiro do shell Nisso eu consigo a brecha pra poder entrar aqui e matar o cara do terra E já dar o trade no cara da bel Isso, por exemplo, é um tipo de agressividade que você combinou com o time É um tipo de agressividade consciente é uma agressividade boa pra você fazer, entendeu? E isso não funciona só aqui Isso aqui pode funcionar em qualquer lugar do mapa Em qualquer mapa Então, por exemplo Vamos tentar criar uma agressividade aqui agora Sei lá a gente quebra a porta, certo? E smoke aqui normal. Normal, né? Aquela smoke padrão, entendeu? E às vezes, normalmente eu venho aqui e taco uma smoke aqui, porque aí vem a molotov dos caras e apaga, né? Mas vamos tacar essa smoke. E passar pra cá. Ficar aqui de boa. Senta chumo na porta, sei lá, vai. Atira na porta aí, SH, achela. Atira, atira, atira. E eu fico aqui gravando na casa. Se o cara se aparecer em cima casa, certeza que eu vou matar ele. Quando eu tiver acabando a smoke, eu simplesmente peço uma bang. Por exemplo, ela vai acabar aqui agora. Banga, eu abro e tento pescar o cara, entendeu? Isso é uma agressividade consciente. uma agressividade que eu, meu meu time tá me ajudando, meu time uma agressividade boa, não é por feeling, é simplesmente planejei isso na hora, combinei com meu time, pá, vamos fazer, vamos fazer. Então esse é um tipo de agressividade, e, esses, e o que que funciona essas agressividades, galera? É simplesmente você, você surpreender o seu inimigo, entendeu? Você saiu um pouco da, da rotina, da padrãozinha, que é padrão, o CS tem padrões, né? Padrão porta, padrão casa, normalmente, é, se você sai dessas padrões, eu tenho certeza que você vai se dar bem melhor. Aqui na porta é um exemplo disso, a gente desbloca a porta e atira, se a gente faz isso dois três saunas, no quarto o cara vai achar, tá fazendo padrão de novo. aí que você você surpreende, entendeu? É uma agressividade boa e eu curto muito esse estilo de jogo. Por exemplo, esses dois exemplos aqui que eu dei pra vocês, vocês podem usar com o time tipo de vocês, vocês podem pegar outras posições de qualquer mapa e criar esse estilo de agressividade. É uma coisa boa de se fazer. É, se você é o um cara que tem essas características de fazer, fazer, é, é, cara, vai fundo, combina, tenta criar, tenta bolar as ideias que isso vai fazer você um player cada vez melhor, beleza? E eu vou dar o um exemplo de agressividade de feeling, galera. Eu não, eu não acredito que, que agressividade de feeling é uma coisa que se sine, mas eu vou dar o um exemplo pra você de de coisas que já aconteceram comigo, beleza? Por exemplo, eu cá aqui, essa primeira do fora, e eu, eu vim, simplesmente eu vim falar eu vou cara, eu vou abrir na mira. Nessa abertura de mira que eu dou aqui, o Terra, ele tá dentro do Terra tirando na B1, e por exemplo, esse cara aqui, ele tá mirando montanha, ele não tá mirando a vermelha, porque ele acha que vai ser uma montanha rápida. Nisso que eu abro aqui não vejo ninguém, aí você tem duas opções. Ou você trava a mira e espera o time falando que não tem ninguém, ou você aproveita a brecha que o time deu e passa a assim, ciclo sem eles perceberem. O que que é isso? É agressividade, é é uma agressividade por feeling. É uma agressividade que você tomou um risco e você pode... A situação que você tem aqui agora é uma situação muito boa porque eles não fazem ideia que você pode ter passado, entendeu? E se você pede, por exemplo, pro seu amigo que tá lá atrás atirar nas mãos como se não tivesse ninguém passado, melhor ainda. Então, esse, esse tipo de agressividade aqui que eu fiz pra vocês agora é agressividade feeling. Você viu que não tem ninguém, você sentiu confiança de tentar ir pra frente e você foi. Aí, o que pode acontecer depois é... Cara, é CS, né, cara? Tudo pode acontecer. Então, diferencia essas duas agressividades, galera. A agressividade por feeling... É uma que eu já... Que eu, que eu não sei se esse vídeo já saiu ou vai sair, que eu vou explicar pra vocês o que você tem que ter os feelings certos pra poder não ferrar seu time, entendeu? E mais, a agressi agressividade é consciente, a agressividade que você faz com seu time é uma coisa que você pode ter agora. É uma coisa que você pode combinar com seu time pra você melhorar cada vez mais, entendeu, galera? Então, chega nos mapas, pega uma smoke, pega ali umas brechas, tenta identificar quais são as padrões mais usadas, o que é o normal dentro do server e, e joga, tenta criar coisas fora desse normal, entendeu? Sem medo de fazer. Isso, normalmente, a Acontece muito em bugs, jogos que você faz com seus amigos, enfim, essas coisas acontecem nos Pugs por quê? Porque no bug ninguém tá nem aí, ninguém tá concentrado. E por que que acontece? Ah, o cara achou aqui na smoke, o cara marotou, a gente fica puto. Porque ninguém tá concentrado, entendeu? Quando você tá dentro do server, é difícil acontecer essas coisas. Só que se você tem um time que trabalha pra poder fazer acontecer esse tipo de coisa, cara, a chance disso dar certo é muito boa. Como voltando a falar, um grande exemplo disso é o Art. O Art faz as agressividades dele, ele vê a brecha, ele passa. Baseball, que, cara, 70%, 60% das agressividades que ele faz, dá certo, entendeu? E mesmo que não dê, o time sabe jogar com, com, com ele morto, com uma agressividade que ele fez que não deu certo. E outra, às vezes a agressividade que ele faz, pode ser que ele não mate ninguém, mas ele pega espaço, ele tira info, ele bagunça o time. Então, tipo, o CS não é só matar. E você ter um cara desse como arte no time, você sendo um cara desse no seu time, isso prejudica demais o outro time, porque o outro time nunca sabe, sabe o que você pode fazer. Ele se está preocupado que, ó, cuidado que ele pode marotar a qualidade que ele pode fazer isso aqui Se você não tem ninguém desse time Um do seu time que faça isso O outro time sabe ó. Se é o time dos caras é O time que joga safe Joga recuado pá. Não tem aquela peça surpresa E acaba se tornando um time mais fácil de ser lido Mas não quer dizer também que é ruim Isso aqui é só um estilo de agressividade Que você pode aplicar Se você gosta desse estilo Se você quer ser um jogador desse estilo Então comece a tentar fazer esses negócio de feeling Que eu vou fazer o vídeo Eu não sei se já soltou Ou vai soltar E treinar a agressividade com o time, com o seu time Bola as ideias e procure fazer Uma, uma ideia coordenada se não der certo, vê o que deu errado. Se não deu certo, apenas por azar, não desista de fazer ela. Porque já teve várias vezes que eu fiz a tática aqui, que eu fui passar e acabou que o cara tava mirando e não deu certo. Mas fazer o quê? Eu me arrisquei, entendeu? Então é isso, galera. Esse aqui, acho que é a melhor opção pra você se tornar um player agressivo muito melhor no momento, entendeu? Porque eu acho que feeling você vai conseguir com o tempo, errando bastante, mas com o um time você pode conseguir agora. Então, próxima vez que você tiver um tático com o seu time aí, você chega lá. Primeiro fica você criando umas ideias sozinho, chama alguém do time tipo pra fazer isso. E depois... Bota em prática nos treinos, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo aí se possível Se inscreve no canal, tamo junto galera Até o próximo vídeo, valeu, falou